Aqui temos mais um vídeo registrado na entrada de um cemitério. Nas imagens, vemos o flagra acidental de um pequeno menininho correndo lá dentro. O que me causa estranheza é o tamanho do pequeno menino, a magreza e a forma que ele corre. Me parece um pouco desproporcional, seria esta criatura um fantasma, um eixumerim ou seria um duende? Deixe a sua opinião nos comentários. O nosso próximo vídeo foi registrado por um explorador urbano e publicado no canal Elgap um canal muito assustador. No começo do vídeo, ele já deixa claro que as imagens são fortes, solicitando cautela do espectador que pretende encarar o medo. Na ocasião, um grupo de amigos resolveram explorar uma casa abandonada. Lá dentro, eles tiveram uma experiência digna de um filme de terror, só que real. Não, não, não. Neste momento, a câmera deixou claro que eles estão sendo espreitados a todo momento por um ser obscuro. Na hora ninguém percebeu, mas em breve a coisa irá se manifestar diante deles. Eu a mulher lá está Aí está ela. O vídeo se encerra repentinamente com seu grito de horror. De acordo com o canal Elgap, ninguém sabe o paradeiro desses exploradores, posto que nunca mais foram encontrados. Apenas o celular com as imagens foi encontrado a poucos metros desta propriedade. A polícia até hoje está em busca de informações. A única pista que se tem é de uma câmera da vizinhança que registrou eles entrando dentro da casa. Até hoje não se obteve imagens deles saindo de lá de dentro. As famílias já encomendaram os caixões estão na esperança de que pelo menos os corpos de seus entes queridos sejam encontrados. O nosso próximo caso foi registrado na Colômbia. Às 9 horas da noite, em uma casa no bairro de d'água, no Del Valle del Cauca, começaram a se ouvir ruídos e murmúrios. Na sequência, uma mulher, que tem por nome Jurema, foi ver o que era. Quando a mulher chegou na cozinha, encontrou uma forma humana petrificada trancada dentro da cozinha olhando fixamente em seus olhos ao mesmo tempo que emitia um som animalesco. A polícia a deteve porque a filha do dono da casa disse que ela era uma bruxa. A mulher tinha uma cor incomum meio avermelhada, brilhosa, queimada e seus olhos brilhavam como olhos de gatos na escuridão. Segundo a polícia, a mulher havia fugido do manicômio e estava em busca de alimento. Moradores locais acreditam que ela estava lá dentro tentando roubar alguma coisa para fazer um feitiço a fim de destruir a vida da Jurema. Talvez seja apenas uma mulher com problemas mentais. Diga nos comentários o que você faria se chegasse tarde da noite em casa e se deparasse com algo semelhante escondido em sua cozinha. Yeah. O vídeo a seguir foi registrado por Erab Kwasmeya, um árabe explorador de casas abandonadas na Síria. <fí -se> E lá foi ele andando entre os cômodos de uma casa abandonada após um bombardeio na região. De repente, eventos estranhos e inexplicáveis começaram a se suceder. <risos> الجغلات بتصير أخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ماله بسكر لحد. Bismillah ar-Rahman rahim Bismillah rahman rahim Alguma coisa moveu aquele lustre. Mas como, se não havia ninguém além dele naquela casa? É como diz o ditado, quando pensamos que estamos sozinhos é aí que estamos mal acompanhados. Bismillah ar-Rahman rahim Bismillah! Bismillah! Yuma! Bismillah rahman rahim Só acho que já passou da hora dele começar a rezar o Pai Nosso oh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بشعر بدني قسما بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اتمنى انا فيها احسن احسن لا لا ان الله O vídeo a seguir foi registrado no México. As imagens mostram algumas pessoas num velório fazendo uma homenagem musical ao de Cujos, enquanto uma pessoa filmava uma caixa que contém as cinzas do defunto que foi queimado e convertido em pó no crematório de Puebla. Agora eu te peço que você pare tudo que estiver fazendo, apague as luzes, e atente-se a esta caixa. Sim, uma mão negra cabulosa surgiu atrás da caixa, é simplesmente aterrador. Qual seria a explicação para o que vemos? Seria a materialização da alma do falecido que ali estava vagando? É mais comum do que você imagina a manifestação das almas nos cemitérios, entre os túmulos, nos velórios, em hospitais e necrotérios. With his body. They should take him to a doctor. What can we do for him? Hi, we're uh, here to come talk to you about your husband. Please be quiet. He doesn't know you're coming. Thank you uh, for letting us sit down with you. So, can you tell us exactly what's going on with your husband? It started when you joined this That he took his daughter probably i don't know i just don't think we should be staying here tonight